Olá. Vamos trabalhar um pouco com a ideia básica de matemática. Qual é a ideia básica? É começar lá de baixo, mostrando para você todos os detalhes da matemática, como funciona cada um dos detalhes que você viu durante a sua vida estudando, né? para daí sim você conseguir fazer uma um, constituir um conceito matemático mais sólido e sim ter um pouquinho mais de facilidade na hora de fazer seus cálculos. A ideia é Começar do básico e mostrar para você como funcionam as operações básicas, a ideia básica de matemática, para depois, sim, cada vez gradativamente, dificultando um pouquinho mais, para aí sim você ver os detalhes e ver aonde podem acontecer os seus erros numa prova. A ideia inicial é o quê? Começar das quatro operações. Por que quatro operações? Lá nas quatro operações tem alguns detalhes. Por quê? Quando você fez... As quatro operações lá no seu primário, você estudou, beleza, mas logo depois você começou a usar calculadora. E aí você começou a perder a experiência em fazer alguns cálculos. A ideia é resgatar isso, resgatar essas contas básicas, ver como você faz, para aí sim, você ter mais desenvoltura e não se perder na hora de fazer os exercícios e conseguir resolver os cálculos. Primeira coisa, a soma. A soma de números. Números inteiros aqui, números naturais, vamos dizer, só números positivos. Vamos deixar negativo para uma outra oportunidade. Só números positivos. Na soma de, de duas ou mais parcelas, temos que somar algarismo da unidade com algarismo da unidade. Algarismo da dezena com algarismo da dezena. E assim sucessivamente. Ou seja, da unidade com unidade, da dezena com dezena, da centena com centena, da milhar com o da milhar e assim para frente. Sempre colocando o número de mesma posição embaixo de número de mesma posição. A ideia inicial, vou ter um exemplo aqui só para a gente se contrair, para lembrar do básico. Eu tenho que somar esses fra... dois números aqui. 435 mais... 728. Se você prestou atenção na minha leitura agora há pouco, eu chamei de parcelas. É porque o nome de cada um desses aqui é parcelas. Parcelas. Toda vez que você tem uma soma, você tem que somar duas parcelas ou três parcelas ou mais parcelas. Então sempre é soma de parcelas, esse é o nome. O resultado, claro, é a soma ou a adição, dependendo de como você estiver Uh, como tiver, um problema ser o nome que ele usa. A ideia aqui é o seguinte, você vai somar 5 unidades com 8 unidades, mas você sabe que quando você soma 5 unidades com 8 unidades, vai passar de 10. Passa de 9, na realidade. Por quê? Quando passa de 9, nós não podemos mais representar só por unidade, nós já passamos para dezena. Por isso, quando você soma 5 com 8, vai dar 13. Você só escreve o 3. Por quê? O 1 do 13 não é mais unidade. Ele tem que somar lá porque ele virou dezena. Então, ele não pode ser somado aqui. Por isso, você só coloca o 3 e coloca o 1 lá em cima, porque ele virou dezena. Somando as dezenas, 2 mais 3 mais 1, aí você chega no 6. Eu tenho 6 dezenas. Aí, eu vou para centenas. 4 mais 7 dá quanto? Dá 11. Ah, quantas centenas? Opa, espera aí. 11 passou. Se eu tenho 11 centenas, eu vou representar uma centena só, e a outra vai passar para cá, vai virar o quê? Vai virar milhar. Por isso, 1.163. Essa é ideia do... Ah, coloca lá em cima. Coloca lá em cima por quê? Porque ele passou das nove, do 9 aqui e ele tem que somar no próximo. Ele passou para a próxima unidade. Por isso, a gente coloca para frente. E esse cara aqui é a soma. As duas parcelas, o resultado é a soma. Fácil, fácil, fácil. Vamos fazer mais um exemplo. Colocando mais um aqui, 7.848 mais 32.415. 7.848 mais 32.000. Ah, mas o 3. Você viu que já não era certo? Não pode colocar o 3 aqui. Você tem que lembrar que é 32 mil. Ele está aqui, é dezena de milhar. 32.415. Mesmo, cuidado para você não colocar o 3 embaixo do 7 e ultrapassar para lá. Soma das parcelas. Eu vou somar. 8 mais 5, 13 Passou de 9 unidades Então eu vou ter que acrescentar uma lá na dezena Somando vai dar 6 Há 6 dezenas Vou somar as centenas 8 mais 4, 12 centenas Mais 12 centenas Eu não vou escrever 12 centenas Vou emprestar um cara para milhar 1 mais 7 mais 3 dá 10 Espera aí, passou de novo Eu tenho nenhuma milhar Mas eu vou acrescentar 1 um lá na dezena de milhar Somando, 4, 40.263. Esse cara aqui é a soma, esses dois caras aqui são as parcelas. Ideia simples e básica, que você tem que levar também para onde? Para a subtração. Quando se faz subtração, na subtração ou diferença, você pode chamar de diferença também, a exemplo da soma, subtraímos algarismos da mesma posição, então, a mesma coisa que se faz na soma, se faz na subtração. Tem que ser unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. Coloquei primeiro um exemplo bem simples aqui de subtração. 4.725 menos 2.112. Você vai colocar lá 4.725 menos 2.112. Unidade com unidade. 5 unidades tiram 2 unidades, sobram 3 unidades. Duas unidades tiram uma unidade, sobra uma unidade. Sete unidades tira uma unidade, sobram seis unidades. Quatro tira duas, sobram duas. Comentei falando unidade. Aqui é unidade, dezena, centena, milhar. Então você coloca unidade, dezena, centena e milhar. Da mesma forma que aparece aqui, 2613. Detalhe. Nesse aqui não te precisou emprestar nada, cada um deu para subtrair. Vamos ver quando você precisa. Vamos montar mais um exemplo aqui? Vamos colocar um outro exemplo de diferença. Vamos pegar o 7.341. Vou botar um outro exemplo aqui. 7.341 menos o 3.583, por exemplo. Na hora da montagem, você monta lá. 7.341 menos 3.583. Se você reparar, a primeira coisa que você vai perceber é que o de cima só tem uma unidade, o de baixo tem três. Como é que você vai tirar três unidades de uma unidade? Não dá. O que, que você faz? Tira uma dezena, deixa só com três, e acrescenta uma dezena nessa unidade. Ao acrescentar uma dezena nessa unidade, elas passam a ser onze. Então, aqui virou três, aqui agora você tem onze. Onze tira três, sobra quanto? Onze tira três, você vai fazer a diferença aqui, vai sobrar oito. Você tem 11, tira 3, sobram 8. Aqui agora você tem 3. Olha só que coisa. De novo não tem. Você tem 3, tem que tirar 8. Você vai emprestar desse 3. Vão ficar só duas centenas. E uma centena são o quê? São 10 unidades. Então eu vou aumentar 10, lá vai virar 13. 13 tira 8. Se eu pego 13, tira 8, sobram 5. Agora continuando. Aqui eu tenho duas centenas eu preciso tirar 5 centenas. Não dá. Vou emprestar quem? Dá Milhar. O cara é 7, vira 6, e aqui passam a ser 12. 12 tira 5, sobram 7. E agora, 6 tira 3, sobra 3. Por que, que você tem que emprestar? Por quê? Porque o cara não tem o suficiente para subtrair. Por isso se empresta para continuar a subtração. 3.758, beleza? Nós temos só essas duas operações? Não, vamos para a multiplicação. Vamos lá, acompanha a multiplicação. Multiplicação. O que, que quer dizer multiplicação? Nada mais é do que o quê? Quando nós vamos somar várias vezes o mesmo número, usamos a multiplicação para fazer o quê? Para facilitar o nosso cálculo. Se eu vou colocar lá 12 mais 12 mais 12 mais 12 mais 12, 5 vezes. Ora, eu não vou ficar somando, montando a conta de uma soma de vários números, mesmos números várias vezes. O que eu faço? Vou representar isso aqui por uma multiplicação. O que significa isso aqui? É o 12 vezes 5, porque o 12 aparece 5 vezes. Então, na prática, eu só preciso fazer 12 vezes 5. Eu vou lá, eu tenho que pegar o 12 e multiplicar por 5. Isso significa a multiplicação. Eu tenho o cara repetidas vezes, por isso eu uso a conta de vezes para facilitar meu cálculo. Claro que eu peguei dois números pequenos, né? quando os números aumentam estava um pouquinho mais trabalho. 5 vezes 2, 10. Sobra 1. 5 vezes 1, 5 mais 1, 6. Claro, aqui é a mesma ideia de soma. Se você multiplica e passou de 9 unidades, você vai ter que acrescentar lá na dezena. Multipliquei 5 vezes 2, deu 10. 10 é exatamente uma dezena. Eu não posso escrever tudo na unidade, eu escrevo 0 na parte da unidade e coloco 1 um lá na dezena. Quando eu faço 5 vezes 1, um, dá 5 dezenas, mais uma dezena que tinha, dezena que tinha sobrado antes, 6 dezenas. Por isso dá 60, por isso a gente joga lá em cima o cara que sobrou. Claro que existem exemplos em que o trabalho é um pouquinho maior. Eu tenho que fazer aqui 4.835 vezes 7. Multiplicar por 7. Ah, professor, faz tempo que eu não faço esse tipo de multiplicação. Claro, você usa a calculadora. Mas você, como alguém que quer fazer alguma prova que vale alguma coisa, vai ter que fazer na mão. Primeira coisa imprescindível, decorar a tabuada. Se você não souber a tabuada, você vai demorar para fazer uma conta dessa aqui. Então, a ideia é, primeiro, saber a tabuada e depois começar lá. 7 vezes 5, 35. Escreve o 5, sobra o quê? Sobra 3. Por quê? Porque 35 passa 3, 3 dezenas. Se eu tenho 3 dezenas, eu não posso botar as 3 dezenas aqui. Eu só posso botar o 5 das unidades no 35. Então, o 3 vai lá em cima. 7 vezes 3 dá 21. Mais o 3, 24 só posso escrever o 4. O 2 que virou centena, sobe. 7 vezes 8. 7 vezes 8 é aquela conta difícil da tabuada para lembrar sempre. É o 56, né? 56 mais 2. 58. Escreve o 8, sobe o 5. 7 vezes 4, 28. 28 soma o 5 que subiu lá. 28 soma 5, 32. 33. Se é o 33, escreve o 3 e o outro 3 sobe. Ah, então escreve na frente porque acabou, não vai ter mais para multiplicação. Você coloca ele aí. Pronto. 33.845. Tomar sempre cuidado com o cara que sobe não esquecer de somar ele lá no final. E claro, saber a tabuada. Não tem jeito. Tem que saber a tabuada. Olha lá, coloquei mais uma aqui. Vou ter que fazer 431 vezes 12. Multiplicar por um número com duas casas, com a Unidade e a dezena. O que você tem que fazer? Cuidar só para não cometer erros bestas na hora de fazer a multiplicação e acabar esquecendo do que você tem que fazer. 2 vezes 1? 2. 2 vezes 3? 6. Como continua dando só um número, você não tem ninguém para sobrar lá em cima. 2 vezes 4? 8. 862. 1 um vezes... Eu tenho que multiplicar 1. Um. Cuidado, não vá me esquecer de deixar o espaço aqui. Quando você fica tempo sem fazer multiplicações, isso é fácil de acontecer. 1 um vezes 1, um, 1. Um. Eu tenho que deixar o espaço aqui que eu não posso colocar essa multiplicação logo embaixo. Por quê? Eu estou multiplicando dezena. Dezena, uma dezena por uma unidade dá uma dezena. Não posso colocar o cara na unidade. Então, aqui sim, eu multipliquei uma unidade... Desculpe, duas unidades por uma unidade, por isso deu duas unidades. Quando eu multipliquei duas unidades por três dezenas, deu seis dezenas. Quando eu multipliquei duas unidades por quatro centenas, deu oito centenas. Agora eu vou multiplicar uma dezena por uma unidade. Dá uma dezena, então tem que ser embaixo do seis, não pode ser embaixo do dois que é a unidade. Por isso nós temos que deixar esse espaço aqui. Porque esse 1 um aqui é dezena, 1 dezena vezes 1 um dá uma dezena. 1 dezena vezes 3 dezenas dá 3 centenas. Então por isso 3 vai lá embaixo do 8. Aí aqui uma dezena vezes 4 centenas vai dar 4 milhares, por isso vai para lá na unidade de milhar já. Então aqui você vai ter 2, soma aqui 7, aqui 11, sobra 1, um, 5. 5172. Tudo relacionado à posição que o cara ocupa. Vou ter mais um exemplo aqui. Uma coisa que também, às vezes, passa batido. Contei um zero aqui no meio. 3.451 vezes 102. O que é costume o pessoal fazer? Ah, eu sei que multiplicar por zero... Todo mundo vai dar zero, não muda nada. Muda por causa da posição. O cara acaba errando por besteirinhas. 2 vezes 1... Um, 2, 2 unidades, 2 vezes 5, 10, sobra 1, um, vai lá, 2 vezes 4, 8, mais 1, 9, 2 vezes 3, 6, tranquilo, aí ele vem o zero. ah, o zero vezes aquilo lá dá todo mundo 0, não vou nem fazer, vou para o próximo, cuidado, aí você pode errar por uma coisa muito simples, o zero multiplicando por aqui lá vai dar zero, mas eu tenho que deixar esse espaço aqui, vai dar 0 aqui, 0 aqui, 0 lá, deixa o espaço aqui, quando eu for multiplicar pelo 1, um, 1 um vezes 1 um dá 1, um, mas é uma centena vezes uma unidade. Tem que ser o um 1 lá na centena. Não vai me colocar ele na dezena aqui e esquecer de pular. Então, quando você quiser não multiplicar pelo zero, até pode. Não quer colocar os zeros, mas não esqueça de pular uma casa a mais aqui para acabar errando um detalhe simples. E aí, 1 um vezes 5? 5, porque é centena vezes dezena, dá milhar. 1 vezes 4, 4. E 1 vezes 3, 3, agora é só somar 2, 0 10, vai 1 7, mais 5, 12 vai 1, e aqui 5, e aqui 3 352 mil beleza? cuidado com as posições, as posições aqui é que revelam como é que se faz a multiplicação, e não vamos errar esse tipo de coisa claro que na multiplicação ainda está fácil decorar a tabuada, vai embora mas e quando é divisão? Vamos ver o um exemplo de divisão. Divisão. Se você pensar na prática, a divisão é a conta que você menos faz depois que você para de estudar. Por quê? Para ela você sempre pega a maquininha. E a divisão é onde aparecem mais detalhes e mais regras para você tomar cuidado e para não se perder, e às vezes em divisões simples, em que você não pensa muito no resultado que você vai chegar e acaba errando besteirinhas. A divisão nada mais é do que, na divisão queremos encontrar o número de grupos que podemos formar com a quantidade de elementos do divisor. Por exemplo, se eu quero dividir 486 por 3, eu quero saber quantos grupos de 3 elementos eu consigo fazer se eu tenho 486. Na prática é isso que eu quero. Quando eu vou dividir esse cara por, pelo 3, eu começo sempre pelo primeiro cara aqui, pela maior unidade ou no caso aqui a maior posição o 4 não é centenas, eu tenho 4, então eu vou começar dividindo as centenas por 3 eu não vou começar dividindo as unidades eu vou começar lá nas centenas 4 centenas dividido por 3 ah, vai dar uma centena porque 4 é maior do que o 3 então eu posso pegar só o 4, vai dar 1 um aqui na frente 1 um vezes 3 dá 3, eu vou tirar 3 por quê? Quando eu faço 4 dividido por 3, eu consigo ter uma centena. Então, eu vou tirar o 3 aqui, que é uma centena, que eu coloquei lá. Eu consigo fazer, quando eu tenho 4 por 3, eu consigo usar uma vez só o 3. Por isso, eu faço a diferença e sobra uma aqui. O que eu faço? Vou abaixar o próximo valor. O próximo valor é 8. Agora, eu vou dividir as dezenas. 18 dezenas dividido por 3, vai dar exato e vai dar 6, porque 6 vezes 3 é 18, quando vem para cá, troca o sinal, menos, sobrou zero. mas eu ainda tenho um número para baixar, qual é o próximo? O 6, abaixo o 6, 6 dividido por 3, 2, dá 6, sobra 0, detalhe, o 486, se eu dividir em grupos e tem por exemplo, tem um moleque que tem 486 figurinhas, se ele for dividir em grupos de três figurinhas, ele consegue fazer 162 grupos de três figurinhas. Isso é divisão. É quantos grupos eu consigo fazer. Detalhe, cada um aqui tem nome. Como assim nome? Esse cara aqui embaixo, que sobra aqui, que no caso aqui não sobrou nada, sempre vai ser o resto. Nesse caso aqui eu tenho o resto zero. Se o resto é zero é porque é uma divisão exata. Quer dizer que esse número é divisível por três. Esse 162 aqui nós chamamos de quociente. O resultado de uma divisão sempre é chamada de quociente. O 3 aqui em cima é o divisor. Divisor. É por quem eu estou dividindo. O 486 é o dividendo. Dividendo. É o cara que eu vou dividir. Dividendo, divisor, quociente e resto. Lembrar esses nomes por quê? O da divisão é onde os nomes mais aparecem, que o pessoal nunca fala, ah, o resultado de uma divisão, ele fala, o quociente é 168, então, você tem que saber que é o resultado de uma divisão. Continuando aqui, mais uma divisão para fazer aqui, 8.475 dividido por 5, começa da mesma forma, o 5, o 8 cabe no 5 quantas vezes? Só uma vez. Uma vez 5, cinco, 5 cinco. Vou tirar essa cinco, o 5 cinco aqui Que é uma vez que ele cabe Sobram 3, abaixo 4 34 cabe no 5 Quantas vezes? Cabe 6 vezes 6 vezes 5, 30 Subtrai, sobra 4 Abaixo o próximo cara que é 7 47 cabe no 5 Quantas vezes? Cabe 9 vezes Eu consigo fazer 9 grupos Com 47 e, e o 9 vezes 5 é 45 Sobram 2 agora, vou abaixar o último cara que é 5, 25 cabe no 5 quantas vezes? 5 vezes, 5 vezes 5, 25 sobra 0, de novo divisível, o resultado da conta 1695. Na divisão, pela falta de prática que a gente tem muitas vezes em fazer a divisão, a gente comete alguns errinhos básicos e é um errinho básico aparece aqui. Na hora de se dividir este número aqui. 7 dividido por 7 vai dar uma vez. Uma vez 7, 7. Sobra 0. Aí você vai lá, abaixa 1. Ah, abaixou 1, não deu. Aí você vai lá, abaixa o 4. Ah, e agora 4 dividido. Acabou de errar conta. Por quê? Você não pode abaixar dois números seguidos sem colocar nada aqui na parte. Então, se eu abaixei o 1 e não deu para dividir por 7... O 1 um cabe quantas vezes no 7? Nenhuma vez. Por quê? Eu dividi as centenas, aí eu baixei para dividir as dezenas. Não tem nenhuma dezena, então eu tenho que colocar o 0 lá. tem agora? Quando eu coloquei o zero, agora eu posso abaixar o próximo cara, que é o 4. 14 dividido por 7. Agora eu posso fazer. 14 dividido por 7 vai dar duas vezes e vai dar 14, sobra zero. Cuidado com esse detalhe aqui. Resposta 102. Plausível, não é plausível? Ora, 700 por 7 não vai dar 100 vezes? É, 700 por 7 dá 100, o 14 dá duas, 102. Se você pensar no número, você entende. Mas o número de pessoas que coloca 12 aqui na resposta não é pequeno. Esquece de colocar esse zero. Então, cuidado com esse detalhe. Eu vou fazer mais um exemplo para ver se a gente fixa essa ideia. Se eu tenho que fazer 2.436 dividido por 12, mesma ideia, vamos lá. Primeiro, eu tenho que dividir por número de dois algarismos. Então, aqui eu tenho que pegar no mínimo dois. Esses dois dá. Vou pegar esses dois. 24 dividido por 12. 24 por 12 vai dar duas vezes, porque duas vezes 12 é 24. Sobra zero. Quando eu fiz a sobra, cheguei aqui no final, o que, que eu faço agora? Eu vou abaixar o próximo número. Quem é o próximo número? 3. Abaixei o 3. Quantas vezes o 3 cabe no 12? Nenhuma vez. Tenho que colocar o zero lá. Por quê? Se eu abaixei o número, eu tenho que acrescentar alguma coisa lá. Por quê? Eu estava lá nas centenas. 24 centenas dividido por 12. Porque, ah, esse aqui não é milhar, Mas eu tive que juntar os dois. Então eu peguei 24 centenas e dividi por 12. Deu duas centenas. Abaixei o 3 para dividir as dezenas. Quantas dezenas eu vou dividir? Não tem nenhuma dezena. Então, eu tenho que colocar o zero aqui. Agora, eu abaixo o 6 para ver as unidades. 36 dividido por 12, aí vai dar 3 vezes, 3 vezes 12, 36, sobra 0. Beleza? Ou cuidado, tem que tomar com esse zero aqui no meio. Se você deixar ele passar, você acaba errando o exercício. Vamos ver mais um exemplo, vamos lá. Mais um exemplo aqui de divisão. Temos que fazer o 448.842 dividido por 22. Como é que você começa uma divisão dessa? Começa pegando os dois primeiros para ver se os dois primeiros são divisíveis por 22. Pegando os dois primeiros, 44 é divisível por 22? É, então dois primeiros já é o suficiente. Pegando os dois primeiros, vai dar duas vezes. Duas vezes 22, 44. Vai sobrar zero. Significa que aqui você já tem que tomar um cuidado, por quê? Você vai abaixar o número 8 e ele não vai dar para dividir. Por quê? Se eu abaixei um cara e não deu para dividir, eu preciso colocar o zero lá. Sempre. Se eu abaixei e não der para dividir, tem que se colocar o zero lá. Baixei o 8 e não deu para dividir, coloquei o zero. Agora posso abaixar o próximo número. Eu só posso abaixar o um número quando eu coloco alguma coisa lá. E isso eu tive que fazer, esperar para chegar nisso. Agora, 88 dividido por 22, beleza, né? Vai dar 4 vezes. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 2, 8. 88. Sobra quanto? Zero de novo. Agora eu vou lá abaixo. Abaixei o 4. De novo não deu para dividir. Abaixei um cara e não deu para dividir. Tenho que colocar zero lá. Aí eu posso abaixar o próximo, que é 2. 42 dividido por 22. 42 por 22 vai dar uma vez só. Uma vez só, uma vez 22, 22. Sobrou 20. Detalhe, nós aqui não estamos trabalhando com vírgula, só estamos falando o um número inteiro. Quando sobrou 20, quem é esse cara aqui? É o resto. E esse cara aqui é o quociente. Ciente. Nós paramos aqui porque o nosso objetivo aqui é só aprender a fazer divisão. Claro, você já viu que você ia continuar colocando a vírgula. Isso é para um outro momento. Para nós agora isso aqui é resto, porque não deu divisão exata. Beleza? Vamos adiante. Eu coloquei mais um aqui para a gente entender a ideia de divisão. Esse cara aqui, 483.084 dividido por 21. Primeira coisa, você vai olhar os dois primeiros. Dois primeiros dá para dividir? Dá. Então eu já vou dividir esses dois por esse cara. 48 por 21. Eu sei que 2 vezes 20 dá 40. Quer dizer, só vai dar duas vezes aqui, não vai dar mais. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Ao fazer essa divisão, eu tenho, tenho que subtrair. 48 tira 42, sobram 6. Posso abaixar o próximo número, que é 3. 63 por 21, você já deve ter percebido que vai dar exato. 63 por 21 vai dar 3 vezes. 3 vezes 21, 63. Subtrai, sobra... Zero. Agora cuidado para não errar. Você vai abaixar um cara. Vou abaixar zero. Não dá para dividir. O que eu faço? Coloco o zero lá, porque eu abaixei um cara. Agora eu posso abaixar o próximo número. Vou abaixar o 8. Abaixei o 8. Não deu para dividir. Coloco o outro zero. Agora eu abaixo o 4 para fazer a divisão. Cuidado com esses detalhezinhos aqui, é que normalmente você morre em uma quantia de dividido conseguindo errar. E aí você faz vezes 4, 4 vezes 21, 84, sobrou 0. Divisão exata, resto 0. Olha o cuidado com esses camaradas aqui. É aí que você tem que se espertar na hora que está fazendo uma conta, para não errar esses detalhezinhos. Coloquei mais uma aqui com três números dentro da chave. Fala, pelo amor de Deus, professor, sem calculadora, três números dentro da chave? É possível, vamos fazer lá. Primeira coisa, eu tenho que ver se os três primeiros são divisíveis. São? Beleza, já posso dividir. 894 dividido por 231. Vai dar seis vezes? Será? Vamos conferir. Se, seis vezes não, é né? Três vezes, né? 3 vezes 2, 6. Será que dá 3 3 vezes 1, 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2, 6. Deu três vezes. Vai sobrar quanto aqui? Vai sobrar 1. Um. Sobrando 1, um, o que, que eu vou fazer? Vou baixar o próximo cara. Quem é o próximo cara? É o um. 1. Baixando o um, 1, não vai dar para dividir. Um, o 11 não cabe no 231, então eu tenho que colocar 0 aqui para poder baixar o próximo cara. Vou baixar o próximo cara que é 5. Ainda não dá. Vou colocar outro 0 lá porque eu abaixei um cara de novo e não deu. Agora eu posso abaixar o próximo. 5 de novo. 1155 por 231. Vamos tentar o 5. 5 vezes 1, 5, 5 vezes 3, 15, sobra 1, 5 vezes 2, 10, mais 1, 11, aqui, fechou, 3.005. Percebeu uns detalhezinhos? Coisa simples que você pode errar. Tomar muito cuidado quando pega isso aqui. Né? Outra coisa que eu queria colocar, que eu não citei agora há pouco na subtração, quando eu tenho 10 menos 8 igual a 2, beleza, é uma conta de menos, tranquilo. Eu pedi para os alunos qual é o nome de cada um desses caras. Pelo menos o último ninguém errou, porque o último é diferença. Diferença. Mas qual é o nome desses dois? Quando você tem irmãozinho mais novo ou tem filho, você sabe. Por quê? Lá no primário ele sabe o nome desses dois. Ele aprende, substitui pelo nome. Diz quem é esse cara, quem é, ele aprende lá. Mas você que acontece com o tempo depois, esquece. Quando eu faço 10 menos 8, esse 10 aqui é o minuendo. Minuendo. Certo? Esse cara aqui é o subtraindo Lembrava desses nomes? Não lembrava, né? Lembrava que esse cara aqui é o minuendo, esse cara aqui é o subtraindo E o resultado é a diferença, a diferença o resultado de uma subtração Nominhos que a gente, a gente não lembra Então vamos lembrar um pouquinho Lá na soma são as parcelas que você soma, você chega na soma Na subtração eu acabei de escrever minuendo, subtraindo, diferença. Na multiplicação, normalmente ninguém esquece, porque a ordem dos fatores não altera o produto. Já lembrou dessa frase? Na multiplicação é fatores e produto. Na divisão é dividendo, divisor, quociente e resto. São os nomes dos caras que a gente está trabalhando. Beleza? Espero ter ajudado você com algumas continhas básicas aí, algumas regrinhas da divisão que são importantes, que a gente perde a prática porque a gente fica muito tempo sem fazer. Um conselho meu, faça contas de divisão em casa. Pegue vários, depois pega a calculadora e confira para ver se você acertou. Porque a divisão é importante e geralmente quando cai num concurso, no meio de um problema, ele coloca a divisão lá no meio porque ele sabe que muitos têm dificuldade de fazer a divisão na mão. Multiplicação, soma, subtração, você faz. Mas a divisão tem chance de errar. Por isso aparecem lá questões de divisão de números simples para você fazer. Espero você numa próxima oportunidade para falarmos um pouco mais sobre as coisas que compõem a matemática, que é essa matéria adorável. Até a próxima.